Olá pessoal, estou aqui passando free em São Paulo, <risos> direto da Faculdade de Saúde Pública da USP, é... a gente vai fazer a um... segunda parte do nosso vídeo, uma conversa, estou aqui com o João Nunes, professor, Olá. Da Universidade de York, Reino Unido. Está é, como professor convidado aqui da USP, conversando com a gente aí vários assuntos e temas. Está sendo um prazer recebê-lo aqui. Aproveitar e agradecer em nome dos brasileiros. É um prazer sempre estar aqui. E não está tanto frio assim, não é? Ah, está tá assim. Tá tá Para mim está frio. Estou todo encapotado. É... João, queria que você falasse um pouquinho, que você conversou com a gente na aula, sobre essa questão de... A gente ouve tanto falar, né? A gente está aqui na Faculdade de Saúde Pública da USP, tem Faculdade de Medicina aqui perto, tem um campus da USP enorme, ao mesmo tempo esse território, né? Tem... ali a gente tem é, trânsito, tem a vida que acontece em São Paulo, a gente fala de segurança alimentar, da questão é, segurança... É, viária, segurança, enquanto segurança dos corpos mesmo e a gente está numa Faculdade de Saúde Pública, você falou um pouco pra gente disso, da segurança na área da saúde, ou nessa perspectiva da discussão aí é, que a gente tem visto, Eu queria que você falasse um pouquinho mais pra gente, de que segurança é essa que a gente está falando? É, Então, é uma questão fundamental, não é? é? De que segurança? Que segurança é essa que estamos falando? Porque você tem razão, não é? Hoje em dia tornou-se muito comum introduzir a segurança em várias temáticas, em várias áreas, não é? Tradicionalmente, quando se falava em segurança, as pessoas pensavam em segurança militar, ou segurança questão da violência policial, etc., de, da, da segurança uh, não é, do dia-a-dia -dia relacionado com crime e tudo isso, não é? E hoje em dia fala-se segurança várias outras questões, não é? Como você referiu a segurança sanitária. Há a segurança ambiental, há a segurança alimentar, há a segurança energética, não é? A segurança das infraestruturas, há vários tipos de segurança, das não as é? Das fronteiras, e... né? As fronteiras. <risos> seja, há... Hoje em dia parece que o vocabulário da segurança entrou em muitas áreas da nossa vida, não é? A vida social, a vida económica, a vida política. E isso é um fenómeno muito interessante, é um fenómeno que já, já se observa há vários anos, principalmente depois do 11 de setembro de 2001, não é? Que você observa isso, que há muito, muito interesse em olhar para as questões sobre o prisma da segurança. E muitas das vezes isso não é, não é necessariamente bom, antes pelo contrário, não é? Há todos os efeitos, um, que nós podemos chamar os efeitos mais ou mais mais perigosos de, de se ligar às questões de segurança, não é? Porque normalmente quando ou muitas vezes quando se fala em segurança estamos a falar, não é, de tentativa de criar, de alterar as políticas, de, de justificar determinadas medidas mais coercivas, de justificar às vezes violência, não é? As pessoas falam, temos um problema de segurança, logo precisamos de uh, uh, medidas seccionais, não é? Sim. Ir para além daquelas regras normais, uh, democráticas, de decisão, ou seja, isso é um, um fenómeno perigoso, um fenómeno pernicioso, um efeito perverso, vai lá de utilizar uh, o vocabulário e a racionalidade da segurança para tratar determinados assuntos. Mas isso pronto, isso é um risco de utilizar a segurança, eu pessoalmente eu acho que apesar, mesmo apesar de todos esses riscos, é, continua a ser importante uh, nós fixarmos e nós olharmos para, o, para a segurança e olharmos para as questões diversas, questões várias na, na, na vida uh, social, na vida política, como questões de segurança. Não é? E lá está, aquilo que se faz me lembrar um pouco a sua pergunta inicial, não é? de, de que segurança é que estamos a falar? e na verdade o, a pergunta fundamental que nós devemos colocar é a segurança de quem não é a segurança de quem é que nós estamos a falar quem é que é o, o, o não, qual é que é o referente desse de, de, desse nosso pensamento e desse nosso desse nosso discurso não é o que é que nós estamos que é que nós estamos a tentar segurar manter a segurança ou proteger não é e eu tenho a minha opinião é que as ideias de segurança devem ser ideias bem baseadas na segurança individual, na segurança dos indivíduos, das comunidades, e que ligam um pouco à questão do território vivo e à abordagem comunitária que eu sei que vocês têm aqui bem forte no no, no no vosso canal, que é a ideia... Em última instância, aquilo que importa são as vidas concretas das pessoas em comunidade, nas suas relações políticas, sociais, económicas, nas suas relações familiares, de amizade, um, Relações profissionais, ou seja, é a vida concreta das pessoas, a vida real, não é, concreta, mundana, cotidiana das pessoas. E é aí que nós devemos entender a segurança. E nessa vida concreta é possível identificar muitas situações em que as pessoas se sentem inseguras, não é? Começando desde a própria questão da violência, não é? As pessoas se sentem-se inseguras nas suas vidas por conta da ameaça da violência. Mas essa não é a única insegurança que as pessoas se sentem, eu, eu acho. Para além dessa ameaça da violência, não é que pode ser uma ameaça até de morte, a pessoa ser ser assassinada, a pessoa, a pessoa morrer em, em, em, por, por, por conta dessa violência, há todo um conjunto de outras violências ou outras inseguranças, outras vulnerabilidades, que podemos dizer. Vulnerabilidades. vulnerabilidades relacionadas com saúde, relacionadas com, com pobreza, com desigualdade, com a falta de informação, ou da melhor informação, com a questão dos direitos políticos, com a questão do acesso aos, aos serviços Valeu, públicos, com a questão do, do, do, do de, de, de, de todo um conjunto de, de inseguranças, de modo que é possível dizer que uma pessoa se sente insegura, mesmo que essa pessoa não esteja sendo vítima de crime ou não esteja sendo ameaçada de crime ou de ameaça de agressão física violenta. Há todo um conjunto de inseguranças, por exemplo, a pessoa que não tem um emprego uh, permanente, ou que vive numa situação de precariedade no seu emprego, ou que não tem condições de trabalho de salubridade no seu no seu no seu no seu emprego, e que por conta disso se sente insegura, a pessoa que não tem a capacidade de de de, de, de tomar decisões ou de controlar aquilo que vai acontecer na sua vida por conta de uma situação uh, trabalhista insegura ou precária a pessoa que não tem acesso, por exemplo, pessoas que estão em situação de rua, pessoas que estão, que estão um, não é, que sofrem de uma doença e não têm um plano de saúde que lhe permita, que lhe permita aceder a cuidados de saúde de qualidade e em tempo útil, uh, pessoas que têm fome, pessoas que não têm a nutrição que precisam, não é, uhum. para ter uma vida saudável, pessoas que não têm acesso a, a, a, a infraestruturas de, de saneamento básico e que, portanto, têm o risco de contrair doenças por conta da, da água contaminada, ou que não têm mesmo acesso à água suficiente para para, para beber, para cozinhar, para fazer a sua higiene e tudo isso. Isto estão todo um conjunto de inseguranças que eu acho que é importante nós termos em conta. São inseguranças concretas das pessoas no seu território, hum, nas suas relações económicas, porque estas inseguranças não acontecem por acaso, não é? essas inseguranças hum, estão relacionadas com relações económicas, com relações sociais e políticas que promovem... Essa desigualdade, que promovem a vulnerabilidade de algumas pessoas e de alguns grupos e que ao mesmo tempo permitem que exista uma elite, na qual eu não, me incluo, não é? que de facto beneficiam e que não se sentem com tanta, for com, tanta, total, com tanta força essa insegurança. Portanto, é isso, não é? Eu acho que é importante nós falarmos de segurança para olhar para esses aspectos, para esses diferentes aspectos da, das condições de vida. Da capacidade das pessoas de tomarem decisões e de agirem na sua vida de forma a determinar e de forma a influenciar decisivamente a sua vida. Eu acho que é fundamental. E na questão da saúde, então, é, é muito importante, não é? Porque a pessoa sente-se ou pode estar insegura em termos de saúde se tem uma doença que lhe vai afetar a sua capacidade de, de, de, de ganhar dinheiro, de conseguir alimentar-se a si mesma e aos seus filhos. É uma questão de segurança sanitária se, de facto, ou a doença ou um agravo ou um, ou um problema de saúde se tiver um impacto decisivo na capacidade da pessoa de, de conseguir ter um controle sobre a sua vida. Por isso é que eu acho que é importante mantermos essa questão da, da, da, da, da segurança sanitária, porque ela também nos aponta exatamente para isso. Por que é que a segurança surge? Não é? A segurança surge, ou a insegurança surge. Por que é que a insegurança surge? Porque há essas relações económicas, essas condições políticas que fazem com que determinadas pessoas estejam vulneráveis, particularmente vulneráveis, e que não tenham a capacidade para responder adequadamente aos agravos e às situações de dano quando elas ocorrem, às doenças. Já falei demais, falei quase nove minutos. Ah, ah mas a gente gosta de ouvir. <risos> Estou falando demais. É... Não, está ótimo. <risos>